Oi gente, eu sou a Laís e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o curso Importante com Sucesso da Larissa Dober. Nós mulheres estamos sempre em busca de beleza, seja numa maquiagem mais eficiente, num produto milagroso para o cabelo, numa roupa mais descolada. E vamos combinar que beleza no Brasil custa caro. Eu adquiri o curso principalmente por estar cansada dos preços abusivos que encontramos no Brasil. Um exemplo disso é o produto Alce para cabelos, que no Brasil encontramos por 50 reais e, importando, eu paguei apenas 8 reais. Eu adquiri o curso há menos de um mês e eu já estou muito encantada. Só tenho a agradecer principalmente a Larissa por ter compartilhado um pouquinho do conhecimento dela com a gente, por estar sempre ali disposta a tirar qualquer dúvida que a gente tenha e posso afirmar que o curso mudou a minha vida e vai continuar mudando eu aprendi não só a importar produtos com todos os detalhes, com todo o apoio que a Larissa nos dá, mas também aprendi a como montar minha própria loja virtual e a ganhar muito dinheiro na internet. Posso afirmar que realmente importação é uma máquina de fazer dinheiro. É incrível a diferença dos preços dos produtos dos Estados Unidos para o Brasil. E são todos originais, a gente compra direto do fabricante, não tem risco, é super seguro. E eu tô aqui dando meu testemunho pra vocês, podem confiar, podem adquirir o curso sem pensar duas vezes, vocês não vão se arrepender. E pode ter certeza que o curso, além de mudar a minha vida, vai mudar a vida de vocês também. Então, não percam mais seu tempo, acessem o link que tá aqui embaixo do vídeo e comecem agora a importar com muito sucesso. Um beijo!